Rockefeller sabe quanto é importante diferenciar o ser fluente em um segundo idioma. E por isso nós estamos aqui em São Bento do Sul. Nós queremos ser essa ponte de integração entre os sonhos e a realização das pessoas.